Quer mais segurança e agilidade na entrega do SPED ECF? No Contábil SCI Visual Sucessor, você tem o um recurso de passo a passo gratuito que auxilia na exportação anual das informações de escrituração contábil fiscal ao governo passo a passo do SPED-ECF direciona o usuário a realizar configurações de cadastros, revisões de saldos, análises das demonstrações, preparações de registros e exportações. Tudo de maneira precisa. Basta selecionar o tipo de tributação da empresa para dar início ao processo e o recurso já mostra as etapas a serem cumpridas. Todas as etapas têm explicações detalhadas e o link direto para cada tela a ser preenchida. O passo a passo do SPED ECF ajuda no envio correto das informações ao governo e da produtividade para a sua empresa contábil. Saiba mais, acesse sci.com.br ou ligue 0800 470808.